Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês e hoje iremos explorar essa casa abandonada e assombrada. Foi passada a localização para a gente, a gente veio aqui, Tá em é só o pessoal vê. é no meio do nada. Cara. Meio do nada. Olha lá para cima, lá, ó, lá, estamos num buraco, galera, num buraco. E o que foi nos passado é que um agricultor foi encontrado morto aqui nessa casa e que a casa é assombrada. Foi isso que foi nos passados, né, Thaís? Isso. Então hoje a gente veio aqui para fazer a exploração, para depois a gente estar vindo e investigar, ver se a casa realmente é assombrada. O que, que você acha mulher olhar na casa assim, daí? Sinistro, Thiago. Dá até medo já. Sinistro, né, cara? Uhum. Ainda mais um buraco desse aqui do nada, né? É. E aí, bora lá dentro? Vamos lá, Thiago. Galera, eu peço para você deixar muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Cara, que casa infeliz. Que isso? Alguma coisa voou lá dentro? Nossa, Thaís, olha ali que coisa mais linda. O quê? Ih, tem duas. Cara, é coruja, coruja branca. branca. Isso é raridade, Thiago. Olha lá, cara. Que coisa mais é linda. Braba. Que coisa mais linda, Thaís. Olha, duas. Tô com medo de ser aquelas. Pode ir. Ó. Oh? só você entrar e eu fico aqui para não espantar muito ela? Mas será que ela ataca? Olha a câmera para gostar. Calma, tá bom sentir. Olha lá que coisa mais linda, cara. Ela não tá... nelas não, amor. Elas atacam, Thaís? Tá será? Não sei, Ó. Brava, não, ela tá tentando sair, não é que tá brava, ela está com medo. Thaís, entra no quarto aqui que ela vai sair. Será? Nossa, já é um quarto sinistro, cara. Galera, a gente não quer ficar assustando muito as corujas por causa delas acabar se machucando, Thaís. Olha aqui. Ela fez cocô aí, ó. Olha isso aqui. Aqui é um quarto, pessoal, ó. Ali é onde a gente entrou é uma sala e aqui é um quarto bem grande. Sim, bem grande. Bem grande. Ela fez cocô aqui, ó. Parece que é oco embaixo? Então. Tadinha, cara. E agora? Provavelmente era a sala, pessoal. Aqui é o outro quarto. Tem é alguma coisa aqui no fogo também. Ó. Uhum, uhum. Olha lá, pessoal. Olha que coisa. Olha que coisa mais linda que é isso. Nossa, é lindo, né? A gente não vai conseguir lá, Tiago. Então, deixa eu tentar só filmar daqui. As duas, ó. Tenta filmar o banheiro ali também, ó, pra ver. Ó. Será que elas têm filhote ali? Por isso que elas estão assim. Desliga aí. sua lata, né? Vira aí. Calma aí. Eu vou entrar no banheiro aqui. Eu não vou ir perto delas, pessoal, pra não machucar elas. Elas acabaram se batendo, se machucando aqui é o banheiro. Opa! Ui, ela vem em cima, três! Olha que coisa mais linda, cara! Eu acho melhor é que pessoal, aqui. Olha, se você der pra abrir lá, a não consegue sair da casa. Vamos por fora, a gente tenta abrir lá. É. Deixa aberto para elas. Lindas, lindas, lindas, lindas. Não, mas. Vamos ver aqui primeiro, Thaís, Oi. aí, saiu. Nossa, ela tá baixinho. Saiu Justo. uma, uma tá ali ainda. Aqui é um outro quarto, tá no de aço, e esse tamanho aqui, eu acho que tá um bichinho também. Pode ser filhote delas, cara, será que não por isso que elas estão aqui? Tá. É o casal, cara, que coisa mais linda, velho. Será que lá de fora a gente consegue abrir a janela lá, pra Essa elas? Aí? Então. A gente deixa um pouquinho aberto, né, para... É, vamos vamo lá. Ah, aí ficou uma só, tadinha. Ela vai se machucar, vamos lá. É, é vamos lá. Abrir. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Ah, tem mais coisa aí mesmo. Ah, é o banheiro, Thiago. Banheiro? É. É mesmo? É mesmo? Tem uma aqui eu acho que é uma dispensa, ó. É. Vai ter onde galera. É lavanderia? Deixa eu tentar ali abrir pra ela, Thaís. Tá filma, filma aqui. Olha a falsa caindo. Filma assim? aqui. Opa. Ah, achei que era largar, tocou. Olha ela aqui, Thaís. Daqui, daqui, daqui. Olha ali galera. Olha que coisa mais linda, cara. Segura aqui, deixa eu abrir. Cuidado ela voando. Fica filmando que eu acho que ela vai voar para cima, hein. Vai ter que puxar lá em cima. Aí. Aí tá bom, deixa assim, ó, não deixa muito também não. Agora não pode entrar que ela sai. Será? Provavelmente ela vai sair. Cara, que coisa mais linda, Thaís. Tá Pô, mentira mesmo, mentira. Nossa, cara. Você conseguiu ver o banheiro? Ah, não entrei lá dentro. Deu para filmar um pouco, sabe? Olha aqui. Aí, ela já saiu, ó. Ai, ela tá ali. Suco, Thiago! você mata de coração. Ela Ai. tá ali, cara. Ah, deixa ela. Tiago, ela não quer sair, a né? Minha casinha dela. Não é você tá invadindo a casa dela. Então, mas aí na cozinha eu vou? Corre lá pro canto então, eu vou ficar aqui. E se ela vir em cima de mim? Não você corre, tem que me ajudar, hein? Não, não, corre pra lá. Não, não vinha dela. Não aluminha dela. Tá, Thaís, calma, eu preciso ver. A cozinha é grande, hein? A é grande. Ah, pessoal, deixei aberto aqui pra ela, que talvez ela possa sair. Não sei se ela tá presa aqui dentro. O outro, a outra saiu já. Ó, oh, pisos aqui na parede, tudo. Aqui é uma cozinha bem grande, hein, Thaís? É. E ali é o banheiro onde ela está ali, ó. Não sei pra onde ela foi, mas vamos deixar ela aqui quietinha, pessoal. Ela tá aqui, ó. Thaís, vamos, vamos deixar ela quieta? Uh -huh. Vamos dar uma volta em volta da casa? Eu vou fechar aqui, tava aberto né, vou deixar tá. assim, é, que aí talvez ela saia né. Thiago, dá pra estar barulhinho do rio, ó. Não é mesmo, vamos, vamos dar a volta por aqui, olhando tudo. Nós dar volta em volta da casa, pode ser? Uhum. Então ali pessoal, um banheiro, pelo que a gente viu, aqui é uma dispensa, a lavanderia. A porta que vai pra cozinha. uma fossa. Que tá caindo. Tá caindo já, essa fossa tá aqui. Né? Nada. Aonde estava a coruja? Cara, que coisa linda, hein, velho? Bonita, essas brancas é raridade. Eu vi poucas dessa, cara. Em, em... acho que eu só vi. Foi uma ou duas só até hoje. E agora ver duas uma vez é, é bonito. Hein? Grande, né? Nossa. Eu já tinha visto o filhote. Uxi. Que susto! Nossa! Que tenebroso! Tem coragem de entrar? Tem nada? Só um pouquinho. Isso deve estar cheio de aranha. Aí entrei no sótão. No sótão não, eu entrei no quê? Entrei no. O que, que é isso? Porão? Porão, né? Aí você põe o título, entrei no porão da casa assombrada. <risos> Sinistra, né? Então. Ai, tem um bicho morto ali, ó. Cadê? Ó. Acho tem que é um sarinho. Parece aqui para me mostrar o que ele tem. Ó ó galera Porão Sinistro, né Thaís? Muito, Thiago, muito Thaís, eu acho bom a gente ir Porque senão vai acabar é, Deixando as corujas meio nervosa né? Aham uhum. Galera, a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui Vou tirar a thumb ali, Thaís Sim Tirar a thumb ali vou, vou encerrar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal